Só um, não Cinco pra cá, seis pra cá e três pra lá Oi. Não, quatro Pretinho pra cá Cinco Tem um branquinho, tem seis pra cá E três pra lá Eu digo assim, quatro mais escurinho pra cá Um mais branquinho no meio E os listradinhos Que coisa mais escurinho fofa é? Tudo isso por quê? Porque um aquece o outro, né Bem? lembrei do seu Deca agora, Madalena. Ah, deu saudade dele também, viu? Ei, seu Deco o senhor é uma pessoa muito especial para mim, viu? Olha só. Aí eu falo o que eu falei ali atrás. É Deus ou não é que pode criar uma bênção dessa daqui? E tem gente que não acredita em Deus, eu vou falar uma verdade, hein? Bom, deixa eles não acreditar. O importante é que eu acredito. A mãe aqui, ó. A mãezona. Fala, molecada. Beleza, turco? É. Vem. O é. que está acontecendo aí, ó? Vem. Aqui é onde fica a separação. Ah, a carinha daquilo? É a carinha daquilo? Aborrecente? São os aborrecentes da vida? Carinha daquele. Boa tarde, gente. Beleza com vocês aí? Cada um é bonitinho hoje. É um fiudinho. O outro aqui comer, mas agora não é hora de comer não, rapaz. Sai daí de dentro. Tem hora certa, senão vocês não param. Lá embaixo, Dona Nelly tá sentadinha lá Do lado de uma pessoa que eu não sei quem é Pescando Dando banho em minhoca Não tô conhecendo aquela pessoa não, deve ser alguma visita que chegou aí Pena que a lagoa da Dona Nelly está muito cheia de garapé, que chama isso aí, não sei Ah, fizeram uma cerca nova ali ó. O vizinho fez uma cerca nova ali ó Dez fios de arame O cara caprichou, hein O negão achou alguma coisa na beira da lagoa tá subindo com ele lá. Desceu O que será que o negão achou lá, hein? Ah, deve ser osso né? o cachorro gosta. Arrumou, ficou bonito, né, bem? Caprichou mesmo, hein? Esse pé de abio que estou filmando, fui eu e Madalena que Presenteamos o seu João alguns anos atrás. Ele tava perrengue, não ia de jeito nenhum. Seu João deu um trato ali, ó. Já tá indo, ó. Ah, mas tá bonito. Agora nós usamos aquele pé de goiaba vermelho e mais um abacate. É isso daí. Olha só, pessoal, como que a natureza é pródiga. Essas duas galinhas ali, elas só estão esperando a gente sair daqui. Porque elas pulam ali dentro, ó pra comer farelo. Baruki? Baruki? Baruki? Eu vou lá para vocês verem. Ela vai pular agora que eu vou passar lá mesmo, quer ver, ó? Quer ver, ó? Olha que interessante, ó. nós estão aqui por quê? Porque aqui dentro tem farelo. Tem um aí dentro? Olha a prova, a prova do que eu tô falando aqui, duas. gente. duas. Ó, ó. Tá vendo, ó? ó. Olha o é meu um esperto, ó. Comendo farelo. E aqui tem um ovo. Algumas delas vem aí. Ele já botou. Ele já botou aqui dentro. Tá vendo? Vou botar aqui no fofinho. Que... Não, leva lá pra cima. Vou levar. Baruki? Cadê o Baruki? Vem, Baruki. Ih, rapazão. Tá me conhecendo, né? Oh! Ah, é? É verdade? Verdade mesmo? Vai, dá outro, dá outro cantar bonito daqui lá, pra, pra mim gravar você fazendo isso, vai. Canta. O que que eu vou ganhar com isso? Canta, rapaz. Você fica me olhando por quê? Obrigado, senhor galo. Você é muito educado, viu? Eu pedi e você obedeceu. Vai parar mais uma vez pra dar outra cantarolada? Isso aí não, isso não tava combinado não Vai, manda ver Vamos moço Vale a pena né gente, tem gente morando na roça Aí ó. ó E sobe uma E vem a outra E cruza aqui embaixo, tem mais uma E por aí vai, cadê ela? Ela tá lá, passou, acabou de ir Bom pessoal, veja bem, aqui é um pé de manga, tem algumas orquídeas, tanto é que está abrindo, é uma flor que eu posso falar aqui, né? Ó. E ali tem mais um tambor cortado, eu vou dar uma pesquisada ali, vamos ver se tem alguma galinha aqui dentro. Galinha não tem não, mas tem dois ovos. Eu tô vendo daqui. É, tem dois ovos. Só não sei se estão choco, né? Acho que não. Tá com cara que não. Olha lá. Eita, nós. Pessoal, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês? Galinha. Já faz dias que eu tenho visto aqui. Eu acho que é uma praga que dá nas folhas aqui, ó isso aqui ó, parece que é uma, não sei, eu vejo muito aqui na casa da Dona Nelly, vejo muito também na cidade ó, grudada na, naquela folha ali ó, deve ser praga porque é impossível. Pessoal tá vendo esse cachorro aqui? Ele é surdo, vem cá vem. vem, não quer papo não, ele é surdo, e eu tava com o drone ali mostrando o drone pros meninos, e o, o drone indo pro lado dele, no alto de um metro e pouco de altura, e ele ia pro lado do drone, eu falei, mas esse cachorro não tem medo do drone, não? O rapaz falou, não tá escutando, não? Ele é surdo. Aí o que, que eu fiz? Fui com o drone atrás dele, quando eu passei em cima dele, ele deu aquele pulo por causa do vento que o drone jogou sobre ele. Natureza, né? <risos> Eu não vou mexer com os teus filhotes, não, nega. Pode ficar sossegada. Essa é a fêmea. O que, que foi? Não vou mexer com eles, não. Viu? Não vou mexer com eles. É. Pode ficar sossegadinha. É, não vou mexer, não. Olha o macho, chegou. Olha o macho. A Fêmea pegou a comidinha e vai levar lá dentro, ó. Olha lá. Mas já foi embora, já partiu para trazer mais comida. Que foi? Hã? Tá dando de comer para seus filhotinhos? Bem, eu fico só. Isso. Fico só imaginando quando essas jabuticabas estiverem no ponto, gente. Elas são doces que só vendo, viu? pé tá carregadinho, olha que beleza Olha só Dá gosto, não dá? do maracujá. Como chama aquela coisa lá A dona Nelly estava falando para nós que elas já estão botando e eu preciso conseguir ovos delas para levar para uma outra chácara onde mora uma filha minha para a gente conseguir tirar os filhotinhos porque onde tem as galinhas da Angola as cobras não ficam dando bobeira, não, porque elas pegam. Nós estamos vendo agora a, a onde é que, tá, que elas estão botando, tem que achar o um ninho para pegar os, os ovos e levar para a galinha chocar. agradecer a vocês por ter mais uma vez vindo até o nosso humilde canal e fechar esse vídeo com esse pôr do sol agradável aqui que nós estamos vendo. Deus tenha abençoado o nosso dia hoje. Amanheceu realmente um dia chuvoso, porém, para nossa surpresa, o sol apareceu e nos deu um belo dia aqui, quando nós gravamos algumas imagens para colocar... 抜かない